Sejam bem-vindos ao nosso quinto Purple Talks com ela, a rainha da skincare, admirada até por Lady Gaga, que segue <risos> ela no Twitter. Maravilhosa, perfeita. Eu só tenho elogios para essa pessoa linda que é a Bruna. Bem-vinda, Bruna. Ai, amiga, obrigada pelos elogios. Estou muito feliz de estar aqui. Triste por ter sido eliminada, mas feliz de estar aqui com você. A Bruna e eu somos amigas Há muito tempo Acho que no primeiro jogo do Facebook da Bruna A gente se conheceu Que foi o, o TW Catalunha Eu tô triste também por ela estar aqui tão cedo Mas eu tô muito feliz de entrevistá-la Porque ela é um ícone eu, eu simplesmente sou apaixonada por essa mulher Mamãe da Isabela Cristina né? E <risos> já, foi, já trabalhou para a Xuxa Agora tá no novo projeto Quer explicar pra agora gente? Agora é pro um Rock que eu trabalho Pro Rock, rock, rock, rock, rock, rock. rock. in Ainda é famosa! Ainda é um sucesso! E para homenageá-la, eu tô aqui com uma máscara de skincare também, e é Rosa com brilhos, bem a cara dela! Perfeita! <risos> e para falar um pouco da Bruna, para a gente conhecer um pouco mais quem é ela, eu, eu poderia falar muito bem, mas eu, eu pedi para o meu amigo Jefferson Barros também falar um pouco quem é Bruna Macedo. O que falar da senhorita Bruna? Olha, conviver com a Bruna é uma aventura. Nunca tem tempo ruim. É impossível ter uma conversa com ela sem dar uma risada. A mulher contagia tudo quando ela surge. Ela ilumina a presença, a presença dela e irradia tudo. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho um carinho imenso por ela, mesmo a gente tendo se conhecido há tão pouco tempo. Deu para desenvolver um sentimento muito bom. A Bruna é alguém que faz questão de deixar um ambiente alegre. A lenda, a lenda sempre traz algum bafão de influência, conta as histórias e perrengues que já passou e ela não tem vergonha nem medo de mostrar quem é. 100% autêntica. Quem já esbarrou com ela pelo mundo dos jogos pode confirmar o quão grande é o coração dela e o quanto é uma experiência passar um tempo na presença, na sua presença. Bruna, Saiba que eu amo você e admiro a grande mulher e grande profissional que é. Sou muito grata por ter te conhecido e eu amo o ser humano que você é. Emoji de coração. E detalhe, Ai, eu vou chorar. Quando eu pedi para ele, eu concordo 100% com tudo que ele falou. E quando eu falei para ele, que ah, você pode falar um pouco da Bruna? Ele está brincando, eu amo a Bruna. Então é Ai, esse sentimento. Tô... que você... Ai, eu vou chorar. E me, me fala, você, você deu para perceber que você é uma pessoa muito carismática, que você, você é muito extrovertida. Você... ao, ao que você atribui isso, Bruna? Cara, eu acho que na época da escola, porque assim eu não era amiga bonita, né, eu era amiga engraçada, eu era a parte cômica do meu grupo de amigas, assim, eu sempre gostei muito de movimentar, me movimentar entre os grupos, então eu tanto era do fundão como eu era também das populares, porque alguém tinha que me oferecer alguma coisa, né, e... Eu conseguia me, me comunicar muito bem com todo mundo. Só que no grupo que eu era mais próxima, as meninas eram as meninas que usavam, tipo, adolescência, eu era, gente, eu era a emula e Tanhaém, no calor, <risos> calor do litoral. É, então, tipo. Eu me vestia, achava eu que era a Everlavide de, de Tainhaën, né? Everlavide do litoral. Então, ela já se maquiava, vamos passar essas coisas. Eu nunca... Gente, eu caguei para isso. Eu, até hoje, eu cago para isso. Acho que o único dia que eu tive muito bem maquiada foi o dia do meu casamento, Só. Depois eu cago para isso, então eu tinha que ser engraçada, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu acho que foi por isso, Sim, sempre fui, a ah, é engraçado, eu sempre tive muito por dentro da internet, né? Desde muito tempo. Eu jogava RPG no, olha só, no Orkut e tudo mais. Nossa, que... Então eu sempre estava por dentro do que estava acontecendo e aí acho que foi natural. Você acha que isso influenciou, inclusive, na sua carreira? Muito. Assim, eu não queria ser... Eu, eu nem sabia o que era ser publicitária. Assim, eu caí na publicidade de é, gaiata no navio. É, eu me inscrevi para todos os vestibulares para engenharia é, mecânica e engenharia da computação. E eu passei em todos os vestibulares. Na época, é, minha cidade é muito pequena lá no litoral, então tudo virava notícia, assim, muito rápido, porque é muito pequena, apesar de ser é, a... Tipo, grande extensão, né? Mas é, é pequena, assim, se todo mundo se conhece, interior. E aí é, eu lembro que na época minha nota dava até para medicina, e eu fiquei tipo, ah! e eu não era, eu não, não era nerd, sabe? Assim de ficar ah, vou estudar, estudar, estudar. E aí acabou que na semana é, de me inscrever, eu era menor ainda, meu pai tinha que, meu pai e minha mãe tinha que me inscrever no no, na faculdade. Meu pai me inscreveu na USP, aqui é para engenharia mecânica. Só que aí eu briguei, com, eu, eu discuti com ele, por algum motivo que eu não lembro. E aí eu falei assim, quer saber, eu não vou fazer isso daí não, porque é o que ele queria, porque meu pai é de exatas, né? E eu falei, eu não vou fazer isso não. E aí eu sempre gostei de jornalismo, e aí um amigo falou assim para mim, acho que você seria uma boa publicitária. Eu falei, ah, é, eu também acho. Pum. Fui lá, me inscrevi, é, passei para a Uni, e, e fui, né? E aí eu caí em publicidade nisso, mas isso me ajudou bastante, porque é, eu sou cara de pau, né? assim, o, o bullying faz a gente ser cara de pau, né? Então, <risos> não eu já tinha. E aí eu fui atrás da humilhação, né? Amiga, eu juro, eu não consigo te enxergar como uma pessoa de exatas. Eu consigo te enxergar Ai, assim nem eu, como uma pessoa de comunicação. Muito obrigada ao amigo que, que falou isso. <risos> mas, muito obrigada mesmo. Porque... regra de três hoje em dia, acho que as, todas as moderações de jogos que eu já joguei, que tem coisa assim, consegue perceber claramente, assim, que <risos> eu não sei fazer conta. Gente, eu faço conta no dedo, eu não posso falar absolutamente nada, <risos> Sou dessas. Amiga, e você, como você falou, você você é casada, mora em São Paulo. É, que, que te fa... eu eu lembro que uma vez a gente conversando você falou, ah, eu gosto muito de praia, eu gosto muito do Nordeste, mas eu não quero sair de São Paulo. Você continua uhum. continua com esse pensamento? Cara, sim. Eu morei tanto tempo na praia, eu morava muito perto, assim. Quem mora em, em litoral tem todo esse clima que é mais, eu acho, é, não sei se no, assim, pelo menos lá na casa dos meus pais em né, João Pessoa, eu também achei, é um ritmo mais lento, todo mundo leva a vida mais lenta, e aí, é, onde eu morava, lá em Itanhaém, é, também era assim, então eu cresci, eu fui para lá com 10 anos, então eu cresci, passei toda a minha adolescência lá, tudo mais, e era esse ritmo mais lento e tudo mais. Quando eu voltei para São Paulo para estudar, porque eu voltei para São Paulo para fazer faculdade, é... eu falei assim, é isso. Eu não quero minha vida lenta de novo, então minha vida é uma loucura, assim, claramente eu nunca tenho tempo para nada, mas é, é uma loucura, eu não penso em sair de São Paulo, de grandes metrópoles, eu acho que talvez é, eu não moraria em outras capitais, até porque meu campo profissional é mais forte em São Paulo, então isso é um dos grandes motivos, mas eu acho que daqui só é internacional, e como internacional vai demorar, então eu vou ficar aqui mesmo. <risos> Você, você, eu lembro que você estava com alguns planos de ir, ir para Londres, passar um tempo em Londres e tudo mais. Aí veio ah, a pandemia, tá. veio aquilo, veio tudo. e... Mas eu, eu ainda acho que, que a gente ainda vai te ver brilhar muito. Amiga, a Lady Gaga já te segue, então já já, já, já ela te convida para você fazer. O Mitigala vem. <risos> já, já já ela te convida para fazer toda a estética do, de um clipe novo dela. Se Deus quiser. Ai, seria... Porque... seria tudo. Gente, saudades, músicas da Lady Gaga nova, das... Porque Nossa, ser nova. fã de Lady Gaga e morando em Itanhaém não era coisa fácil um tá? ninguém sabia quem era a Lady Gaga. Quando eu baixei lá no Ares, <risos> Lady Gaga, quando ela apareceu, ninguém sabia quem era a Lady Gaga não, então era muito difícil em, em, é, explicar para o pessoal, que tipo, cabeça fechada, bem fechada, quem era a Lady Gaga, sabe? Há muitos anos, eu, eu acho que eu, fui, eu fiquei fã da Lady Gaga por conta de um amigo meu que apresentou um clipe, não minto, eu vi a música ouvi a música Paparazzi em gospel, Girl amei, e aí ele falou, ah, é de uma cantora, Lady Gaga, tal, tal, tal, se quiser eu baixo o CD, ele baixou o, o primeiro CD dela para mim, e eu amei de paixão, amiga, vamos focar na sua carreira dos jogos, eu sei que você estreou, eu acredito, no Facebook pelo TW Catalunha, né? Que foi aonde eu te conheci. E você, e você fez é, carreira em vários e vários e vários outros jogos. São muitos jogos mesmo. Para falar um pouco de como é a Bruna jogadora, eu poderia falar tranquilamente, que, é, porque a gente jogou três jogos juntas. A gente jogou Subra, a gente jogou TW, a gente jogou um Fast. E todos os três... <risos> A gente foi aliada. A Bruna foi sempre, sempre semi aliada. Porém, como eu estou contratada pelo Survivor VD, eu não posso fazer isso. Mas não eu posso para pedi... mim, né? <risos> eu não posso ainda. Mas enfim. <risos> é, eu pedi para um amigo nosso, o Maxwell Farias, que jogou com você em Bumba Meu Boi, para falar um pouco porque que foi um erro te eliminar. Gente, vocês perderam essa mulher incrível, de verdade, porque é assim, a Bruna como aliada é engraçada ao mesmo tempo que você se sente intocável, porque é uma defesa dela brigar por você. Eu amei ser aliado dela, amei ela me vingando mesmo depois de sair, ou seja, ela vai até o último dia de jogo ao teu lado. Foi um erro para vocês perder a lenda Gull TV, ela pode não ser a melhor em provas, mas ao seu lado você terá uma irmã. Amiga, te amo muito. Você é uma das melhores coisas que o mundo dos jogos me presenteou. as Há conexões de milhões. Ai, gente, o Max é muito perfeito. Ele é perfeito demais. assim. Ele falou, exatamente, gente, eu sou péssima em prova. Mas, eu, quando eu entrei e comecei a falar com a minha tribo, eu nunca me vendi que eu era boa em provas. Muito pelo contrário, eu falei, eu não sou boa em provas. Primeira coisa que eu falei, gente, eu não sou boa em provas, não sou boa em provas, mas eu venço pelo carisma. E, e, e realmente é isso que acontece, eu não sou boa em prova, eu já tenho plena... O único lugar que eu era boa em prova era no Telegram, que eu fui campeã no Telegram, ninguém pode tirar isso de mim. É, eu fui campeã de jogos lá e só lá que eu era boa em prova, depois, não sei o que aconteceu assim, mas aí eu ainda <risos> estou jogar e, e eu me garanto no carisma, assim, o que eu não sou boa de prova me aliu com quem é bom de prova. É, então, e, e você, ele falou uma coisa que eu concordo muito: você é uma aliada fiel, você está aqui do primeiro até o último dia e ficando do lado e tudo mais. Quando você é, quer se alinhar com a pessoa, você se alinha até o final, você dá a mão, vamos afundar junto. Se é para afundar junto, vamos afundar junto, como aconteceu no Subra com a gente: a gente se deu a mão e se afundou junto, mas a gente estava junto. E eu queria, eu, então, um, um, das três características do survival, estratégico, social e o físico, você se identifica, então, mais com o social, né? Depende, né? Há a quem, a quem, a controvérsias, porque <risos> eu entrei no VD... É, falando isso, que eu ia redimir meu social, porque meu social já há uns tempos para cá tava ruim, péssimo. Quem, quem é meu amigo? Você, amiga, você sabe, que manter um social comigo é mandar mensagem hoje eu responder daqui uma semana, um mês, normalmente. É, e eu tentei, eu acho que eu consegui ali na minha tribo é, fazer isso, sabe? Então, eu considero sim o um social, mas por questão de que eu me garanto no vídeo, nisso eu me garanto, eu acho que eu consigo estreitar os laços ali quando eu tô no vídeo, quando é por escrito assim, eu acho que a rotina do dia também tira um pouco, sabe, então acaba que eu perco um pouco ali mas eu tentei me redimir, não sei se deu certo espero que sim, Olha, mas eu acredito é... Sim. Comigo, pelo menos, da rede. A Bruna, gente, a Bruna falou isso mesmo. Às vezes eu falava com ela, ela demorava uma semana para responder. Aí, às vezes, eu demorava uma semana para responder. Hoje, eu fui falar com ela e ela me respondeu de imediato. E eu, meu Deus, eu me assustei. porque eu não estava esperando isso? <risos> Você <risos> Mas... não foi a primeira a falar isso, viu? <risos> Carol Nunes também falou isso, né? Sim, Carol, perfeita. Eu amo Carol também. E, amiga, é, dos seus jogos, qual foi aquele jogo que você diz, descreve é, como o seu jogo? Aquele jogo que você mais gostou de jogar, que você mais é, se sentiu bem, que você foi longe. Qual, qual deles? Qual é a sua eleição? Amiga, é difícil, né? Porque eu nunca vou longe em muita coisa. Mas eu me diverto em todas. Eu acho que piloto. Piloto foi uma experiência incrível, assim, porque tem aquele meme, aquela, aquela pérola que eu amo. Toda vez que aparece no meu feed, eu morro de dar risada. Eu não estou escutando ah, direito. É. Não é essa? Aquela, é, eu, aquela eu do Eu estou vendo tudo aqui, eu não estou escutando direito. Não, explica para gente. Muito. Ai, gente, sim. Assim, realmente, meu, meu fone tinha ficado mudo um pouquinho, mas depois, obviamente... Eu dei uma, uma desenrolada ali, porque eu não queria... Porque eu estava aliada com o Ítalo, acho que na época. Então, eu não queria soltar, assim. Então, eu preferi me prejudicar do que soltar ali é, com ele, né? E ah, acho que Piloto e hum, Capturados, eu acho que foram, assim, os jogos que eu mais gostei, porque são jogos de vídeo. Survivor, eu amo, eu sou apaixonada. Só que tem que ser bom de prova, não adianta você falar que só vence no carisma, não, tem que ser bom de prova, e eu não, claramente eu não sou uma pessoa boa de prova, assim, me esforço muito, mas aquela prova que teve aí que eu, das árvores que a tribo Sal foi retalhada, meu Deus do céu, eu tava assim, eu tava fazendo a prova assim, porque até hoje não sei a lógica daquilo, não sou boa, eu odeio eu a prova de árvores. Também, eu odeio, odeio é que... eu Não entendi a prova até hoje Mas acho que as franquias de vídeo é... Por serem rápidas Também, né? Por serem de um dia São as que, que eu gosto mais Ah, então é, você, você acha que em próximo jogo Que eu acho que você não vai parar Se eu te conheço, você não para Gente, um, um adendo sobre o Survive VD A Bruna abriu as inscrições Aí eu fui conversar, amiga, abriu as inscrições O Survive VD, ela, ah, eu não tô pensando muito Nisso, não sei o que, tal, tal, tal Aí eu, não, amiga, vai lá, se inscreve a ela. Ah, acabei de me inscrever. <risos> foi eu assim fui mesmo. Foi eu que indiquei a Gente, Bruna. Gente, eu tô jurando que VD é minha aposentadoria dos jogos. Assim, hum. foi minha aposentadoria. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu espero que não, porque eu amo, amo te ver jogar. Para mim, você é uma lenda carismática, como você diz. Você, eu acho, sim, que você, é... como é que eu posso falar? É, se você não não rende em prova, você rende como aquele aquele personagem que a gente ama torcer, porque é muito muito muito legal de se ver em qualquer lugar, Sabendo assim. que vai perder, isso é bom, hein? Isso, assim, <risos> as 12 alianças que seguraram na minha mão se arriscaram, hein? Oh, é verdade. Ou não, né? Às vezes, às vezes, sei lá, tem já pessoas que tiveram uma prova, quem é, é famoso, aí tu, lá pede uma plaquinha para Xuxa, Xuxa te dá plaquinha? Tem, sabe, você né? Tenta. Então, quem sabe? É um... Alô, Kevin, tá ouvindo, hein? Cota pra mim. <risos> Ele tá rindo aqui. <risos> Ele ainda corta, vai brincando, brincando. Cota pra mim. O Kevin é super sério, super sério. E como é que foi essa, essa sua experiência com o Survivor VD? Cara, eu sempre tinha ouvido que Survivor VD era um jogo pesado de jogar. E eu sempre tinha ficado, e, e eu sempre vi como se fosse, tipo, o All assim, o auge, sabe? Tipo, T.W. e V.D. era assim, sabe? Estreiei em T.W., é, mas é, eu sempre vi V.D. assim, e eu achava que era muito pesado, sabe? Só que não era assim, muito pelo contrário, pelo menos na minha experiência, eu sei que tiveram... É, coisas complicadas ao longo e tudo mais Mas para mim não foi um jogo pesado Muito pelo contrário Eu amei, amei o cenário todo de, Do negócio de caçar a mina Que eu botei na minha cabeça que eu tinha que caçar Suprimento, né? Que eu tinha que caçar Uma cabra Me decepcionei que a cabra só valia poucos pontos, né? Mas assim <risos> é... Tava louca querendo caçar Uma cabra Foi a primeira vez assim, que eu falei Nossa, eu vou caçar que Eu ficava lá, ó colocando despertador no relógio para ir caçar. E foi uma experiência muito boa, assim, dos administradores, a, a franquia em si, a plateia. Para mim, a minha experiência foi incrível, assim. Jogaria de novo? Jogaria. Tomara que o dia jogue e me dê um ídolo da imunidade logo no começo, assim, na maciota, tá, né? <risos> Para eu nunca ser eliminada. Ai, amiga, eu, eu acho que, que... Eu também eu tive uma experiência muito boa com Ilha de Páscoa. É, não sei se. E olha que, que tinha tudo para ser um jogo mais pesado, porque. Ah, era, era aquelas pessoas super. O Dream Team dos moderadores e tudo mais. Mas eu confesso que foi um dos jogos mais leves que eu joguei, porque assim. Eu, eu, eu, como eu brincava, eu só, tinha, eu só tinha a cura do mundo dos jogos, aí eu, eu tinha dia que a gente nem fazia social, a gente se reunia só para fazer o jogo. Tudo, óbvio que teve estratégia, óbvio que teve, teve conexão e tudo mais. Um, um dos meus melhores amigos eu fiz na Ilha de Páscoa. Um beijo, Pongo. Amo você, Pongo, gente. É Felipe Vasconcelos do Tetauer, viu? Porque, mas eu só chamo ele de Pongo porque eu Kevin só chama ele de Pongo. Então aí, pegou. Então, é, enfim. É, o survivor dele é muito, muito especial, eu acho, que, ele, eu acho que tem todo essa, essa, essa, esse mito do pesado por conta de coisas que talvez uhum. seja o, primeiro, o, o jogo, é, primeiro jogo do Facebook, tem todo esse mito atrás, né? É, todo esse, esse tempo de, de ser o um pioneiro, mas eu, eu concordo contigo, eu acho também que quem faz a experiência são os, os jogadores, né? Sim, eu concordo super, assim, é, tendo a visão de, de, desses dois jogos grandes, TW e VD, assim, é, eu também, não, quando eu entrei em TW, eu não entendia muito o que, que era um jogo em Facebook, porque, assim, foi quando eu, comecei, quando eu conheci a comunidade, né, dos jogos, foi até a Débora que, que me apresentou e tudo mais, a Débora e a Sam. A Sam foi a que falou assim, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. É, e aí eu conheci a Débora lá no Telegram também, e... Falei assim, ah, vou, né? Nem sabia que na época ela tinha se inscrito e tudo mais. E eu achei muito interessante isso, porque ter da... até certo ponto, em um determinado ponto, para mim, ter dado foi complicado, foi pesado. Só que também foi muito divertido, justamente porque raramente, são raras as vezes que eu levo alguma coisa do jogo para fora. Assim, muito raro, quase nunca, acho que nunca. Então, para mim, o que acontece no jogo fica no jogo, assim, não trago para fora. Então, a experiência, para mim, se torna leve por conta disso. Então, talvez, é, fazer o social, para mim, seja o mais pesado, por conta dos, dos meus horários, porque é tudo muito louco. Mas o jogo em si, assim, para mim é perfeito. Eu amo, eu amo, assim, meu sonho é um dia virar nome de episódio em alguma <risos> franquia. E a, a Sam que você fala é a Samira, Samira Lá, né? E o. Me fala, como ela, ela, vocês conheceram no Telegram, jogando no Telegram, e aí ela que te comentou e te... E te fez... Porque a Sam, ela, você estreou o TW, a San tinha acabado de estrear a Romênia, salvo engano. Foi um dos. O... Ela, não, minto, o primeiro jogo da Samira salvo engano, foi o Survival Brasil, e depois foi o, o, o Romênia, a VD Romênia. É, se, se, se eu tiver errada, Sam, por favor, corrija aqui embaixo nos comentários. Então, Sim, é, tava a gente bem jogava. Assim. A gente, desculpa, amiga, que eu amo falar. Mas não a tá gente falando. jogava lá no, no Telegram, é, acho que era Big Brother, eu acho que a gente se jogou alguns, eu não lembro direito, mas eu lembro que foi Big Brother em algumas é, oportunidades. Não foi a primeira, não foi só uma oportunidade, só que a Sam sempre me eliminava. A ação sempre me eliminava, eu sempre era é, aliada, mas a ação sempre me eliminava, só que assim, é, até aí, beleza, e aí foi quando ela falou pra mim, ah, não sei o que, abrir inscrição, se inscreve e tudo mais, Falei, ah, eu nem sei jogar isso daí, eu não tinha assistido até então nenhuma temporada de Survivor, eu já tinha assistido Big Brother, mas Survivor não, eu comecei a assistir no momento que eu me inscrevi em, em TW, e aí eu comecei a assistir. Tanto que a minha primeira temporada, para mim, é a melhor temporada que existe, Ninguém Tira Isso de Mim, que é a Cagaiã. Cagaiã, não sei falar. Cagaiã. Para mim, é a perfeita. Eu, na minha visão, eu sou muito Tony é, em cima dos coqueiros, escutando a conversa alheia para repassar depois, para fazer fofoca. Eu acho que eu fiz esse papel perfeito em T.W., é, tanto que o PH, ele me chama de fofoqueira até hoje por conta disso, é, então foi a Sam que me apresentou isso, aí depois é, fui conhecendo aos poucos as pessoas, aí depois eu tive contato com a Débora é, aí eu conheci, eu conheci você, conheci o Mateus, fui conhecendo todo mundo, assim, é, por mais que eu seja uma pessoa que às vezes é bem difícil manter social, depois, pós-jogos Mas eu amo, assim, ficar informada da vida dos outros, sabe? assim Ah, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, então eu amo torcer pelos meus amigos é, Essa é uma característica muito forte sua É... Eu, eu lembro que você é daquele tipo de pessoa que sempre torce. Por exemplo, se tem uma vaga lá, você sabe que alguém está precisando, você vai lá e indica essa pessoa. Você é do tipo que, que torce pelos seus amigos muito, em toda e qualquer franquia. Se, se tem um amigo da Bruna lá, ela vai estar tá lá torcendo. Eu acho que ela deve ser a pessoa que mais tem dificuldade de fazer um top 5 da vida, porque metade das pessoas que jogam já jogaram com ela ou é amiga dela e ela vai querer colocar. Então, enfim... <risos> Ela é aquela pessoa mesmo que torce muito pelo, pelos amigos. Amiga, vamos para a última parte do nosso, do nosso entrevista. Está ótima, está maravilhosa. Eu não queria que terminasse, mas a gente tem um tempo. É, eu vou falar algumas coisas e aí você responde para mim a primeira palavra que vier, o primeiro sentimento, ou uma frase, alguma coisa do tipo, certo? Certo. Um sonho referência na minha área profissional. Amiga, já já você tá conseguindo. Já já <risos> mesmo. <risos> é uma, uma viagem que você quer muito fazer. Quero muito para Londres, quero muito tirar isso do papel que a pandemia me tirou, que <risos> tá tudo certo, inclusive minha passagem vence daqui a pouco, e eu quero tirar isso do papel. Ai, amiga, tomara que dê certo, eu tô torcendo muito. Um momento especial na sua vida. Um, poderia falar pra ser bem clichêsora e falar meu casamento, mas não vou falar isso. É, eu acho que quando eu falei para os meus pais que eu tinha me formado, é, acho que esse foi o melhor. aí eu vou chorar. Porque eu, eu imagino que deve ter sido bastante emocionante. Tu é a filha mais velha, né? Sim, meu pai tem outros dois filhos, a gente não tem muito contato, tem mais contato com meu irmão, mas é, não, a gente não foi criado próximo, e aí da minha mãe e do meu pai eu sou a mais velha, a diferença de cinco anos, da né, minha irmã. E tem uma, é, tem uma, eu ia falar, tem uma irmã mais nova que mora em João Pessoa com eles, né? Ela tá aqui agora comigo, ela veio. Mentira! Tem um Sério? mês que está aqui comigo. Uhum. Está aqui em São Paulo agora. Tá, tá, foi para estudar. Sim, ela veio para estudar e trabalhar. Ela acabou arrumando um emprego aqui. Lá de João Pessoa arrumou um emprego aqui, aí ela voltou para cá, para morar comigo. Ai, que delícia! E Isabela Cristina? <risos> Ai, Isabela Cristina... Olha, minha salvação. Porque, é, para quem não sabe, minha cachorra chama Isabela Cristina. É Isabela Marie Cristina, uma de Almeida de Planck. Todos meus sobrenomes. E... <risos> Eu resgatei a Bela, o William, meu boy, ele atropelou ela, e aí a gente resgatou, obviamente, assim, ele, é, ele atropelou, ele estava saindo daqui de casa e estava chovendo, e aí veio aquele monte de cachorro, e ela passou no meio da, da roda, né, da, da roda não, do carro, e aí ele me ligou e falou assim, amor, eu atropelei um cachorro e estou aqui no veterinário. E aí ele já sabia que eu não ia deixar assim, não, eu já fiquei desesperada. Assim, não, a gente vai ficar com ela e tal. E a Bela, ela quebrou todas as partes possíveis e imagináveis do corpo dela. Tudo é quebrado, tudo é contínuo. Então, é, eu dormia no chão, literal. Hoje ela me humilha, né? Mas assim, eu dormia no chão com ela. E nos meus momentos mais complicados, assim, de crises, é, assim, eu não sei se é só com a, com a minha, mas... É, ela sabe, e ela não sai do meu lado. Ela, quando ela tipo, nesses últimos dias eu tô bem mal, assim, e aí o William sai para trabalhar, tipo, seis horas da manhã, seis e meia. Ela, fazia muito tempo que ela não fazia isso, ela sobe na minha cama, porque a caminha dela é aqui do lado da minha cama, então ela deita na minha cama, e até eu acordar, ela fica ali comigo, no, no lugar do William, sabe? Quando eu tô passando mal no banheiro, ela é a primeira que tá lá, sabe? Tipo, antes do William <risos> chegar no banheiro, ela tá lá, deitada do meu lado, sabe? Então, é minha salvação, assim, eu fico basicamente, antes da minha irmã estar aqui, eu fico sozinha 24 horas, basicamente, né, assim, porque eu trabalho de casa, né, então, assim, só tem eu e a Bela, então é minha salvação. Ai, que lindo, eles são, eles são muito especiais, aqui, aqui a gente ama animais, é, somos, é, já teve a Xé, já, já teve o Wood, e agora, agora a Isabela Cristina. É, um desejo muito próximo que você quer realizar. Porque o desejo maior é ser reconhecionável, mas o desejo é muito próximo. Muito próximo. Cara, eu espero que seja próximo, essa é a minha vontade, sim. Eu espero ter saúde mental. Então, esse é o meu desejo mais próximo que eu espero. Vai ter, amiga. Eu estou aqui na torcida. Mundo dos jogos. Engraçadíssimo, acho maravilhoso, adoro aquela. Faz tempo, hein, gente, que não tem um babado lá no TPM. Faz tempo que não tem um designer caríssimo lá para eu aparecer. <risos> ah, eu amo, gente, para mim é perfeito, foi o um lugar assim que eu me, que me encontrei. E uma curiosidade, muito curiosidade mesmo, quase ninguém sabe, acho que agora só o pessoal que, que eu, do VD, da moderação, sabe. Eu conheci o Edu. Antes de saber que o Edu era do mundo dos jogos Por quê? Oh, o, Edu... A... o Edu Rodrigues? O Dudu? Dudu Dudu Doctor Ah, sim, sim, o Dudes. É, a gente... Por quê? Há muito tempo atrás A gente escrevia para um blog de Harry Potter O Potterianos Nossa E eu conheci ele ali por conta de um amigo em comum E a gente tinha um grupo ali de amigos E aí eu conheci ele aí então, quando eu vi que era do mundo dos jogos, eu fiquei assim, ó, nossa, eu quase dei um calote nele num livro, que eu tirei ele no Amigo Secreto Literário e demorei horrores para enviar o livro para ele. Mas a gente já se conhece, assim, a gente não, não era pro... tão próximo, assim, acho que ao longo do tempo, a vida ele fazendo médio também, é, tirou um pouco do so... social de todo mundo, né, a vida adulta. Uhum. E aí acabou que a gente se distanciou e se reencontrou de novo no mundo dos jogos, e foi incrível saber disso. Nossa, que delícia. Gente, eu não sabia disso. Novidade, novidade. Olha, tem uma fofoca nova com Bruna. Por isso que eu amo essa mulher. A gente vai falar com ela, tem uma fofoca nova. E eu sei fim... de tudo. <risos> e, por fim, Survival VD. Hum? Eu travei? Ela travou? Hum? Oi, acho que travou. Voltou? Eu apertei, uma coisa, eu fui. É. Voltou, eu apertei o fio. <risos> Desculpa. Ixi, travou de novo. Miga, eu tô te ouvindo. Tá. Tô por forte. F... E por fim, Survival VD. Uh, lendário. Para mim é isso, lendário. Eu adorei a, a experiência de jogar, é incrível. A dedicação da moderação... Assim, quem está de fora não tem ideia do que é a estrutura por trás. Gente, se um dia a plateia puder ver moderação, eu apelo para eles verem esse, esses mapas perfeitos que foram criados, o sistema perfeito. Eu acho assim, tinha que ser remunerado, gente. Para mim tinha que ser remunerado. <risos> Ai, amiga, quem dera se fosse remunerado. Mas, enfim. <risos> a primeira dama. <risos> Kevin está aqui rindo, ele concorda. Mas, enfim... <risos> Amiga, muito obrigada pelo papo, foi maravilhoso, eu podia falar que a noite toda com você, você é um ícone, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo você, o quanto você é minha amiga, ah, eu não vou chorar, é. Não, chora, não, faz vou chorar. não faz... a entrevistadora não pode chorar, mas não sou máscara não vai dar certo, é. ai meu Deus, pronto, Faço. <risos> você é uma das pessoas mais especiais do mundo dos jogos para mim, é uma amiga que tá sempre do lado, é aquela amiga que sempre torce, que pode demorar para responder, mas quando responde, é, responde com vontade. A gente conversa, a gente, a gente pode ficar meses sem se falar, mas quando volta a se falar, é como se não tivesse parado nunca. Você é uma pessoa incrível. E eu tenho certeza que não é só meu pensamento. Assim como é, foi muito fácil achar quem falasse de você, eu tenho certeza que, que eu, é, muito mais pessoas queriam falar. É, o próprio Catizano falou falou ah eu quero dar um recado para a Bruna posso pode então <risos> então você por onde você passa você cativa as pessoas e se você quiser dar um recado final para sua plateia à vontade plateia perdão é, decepcionar vocês assim mas vocês tinham também que, que... Que se tocar, que eu não sou boa em prova, né, gente? Eu não seguro a minha mão tão firme assim. <risos> Segura, mas não tô firme, né? ponta de me colocar no top 3. Vamos <risos> ser realistas. É, mas eu amei vocês me acompanhando. Eu amei cada recadinho que eu recebi, principalmente no dia da minha eliminação, que foi um dia bem difícil para mim, bem complicado. É, assim, meu, no mundo dos jogos, eu acho que todo o maior arrependimento que eu já tive, no mundo dos jogos, eu acho que é o único foi um dia já ter eliminado o Coradine, <risos> para mim esse é o maior arrependimento da minha vida que eu tive, mas, assim, Emanuel, Samuel e é, Yuri, que conversei pouco, o, o Gui, assim, todo mundo da minha tribo, péssima de nomes, mas assim, todo mundo da minha tribo ali, que eu tive mais contato firme, assim, e a Camila também, que conversava direto, foram pessoas que eu quero levar para a minha vida, assim, que, perdão se eu, eu tramei contra, se eu me aliei de mentira, mas, é, assim, foi muito divertido. Eu, muito obrigada às pessoas que gostam de mim, que mandaram um recadinho para mim, se quiserem, assim, eu estou sem Facebook, mas a, a, a Tef passa para mim, tudinho. É, foi muito bom, e, assim, que o, jogo dos, que o mundo dos jogos seja leve para todo mundo, ou seja, essa experiência boa de manter contato, é difícil para mim ainda manter um pouquinho de contato físico, por 50 mil questões, mas é, contem comigo para tudo, gente, é isso, e é, quem sabe minha aposentadoria veio aí, não sei, mas se tiver jogos de vídeo, me chama. <risos> certo, muito obrigada, amiga, de verdade, e pode deixar que todos os comentários que tiverem eu vou printar tudo e vou mandar para você. A Bruna desinstalou rapidinho o Facebook, por alguns, por alguns motivos, mas ela volta quando ela se sentir melhor para isso, né? Então... Com uma plataforma de famoso por aí, hein? <risos> Tomara. Um beijo, amiga. Beijo a todos, gente. E até o próximo Purple Talks. Tchau, tchau. Kevin. <risos> Ele tá dando tchau aqui. Ó, oh, cota para mim. <risos> <risos> tchau, tchau, gente. E bom.